Você já viu um narguilha de vidro? Já sonhou em ter algum? Estava passando ali nos grupos do no Facebook, no Instagram e viu alguma foto e se interessou? Então, hoje nós vamos trazer para vocês a review completa desse narguilha que maravilhoso da marca Odoman, que é turca. Então, vamos nessa? Bora! Fala galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora que hoje a gente vai falar desse narguilho maravilhoso que é o Oduman. Os narguilhos da Oduman são divididos em algumas linhas e essa aqui é a linha Travel. A linha Travel ela é uma linha de arguilhos menores. Focados normalmente na viagem, na praticidade e você levar os cantos. Esse modelo aqui é o Voyage. Vamos ver o que que tem nessa bolsinha. Aqui, como vocês podem ver, vem uma mangueira. Então ele é uma guia que já vem com mangueira, é a mangueira própria. Aqui a piteira. Vou mostrar aqui para vocês a piteira aqui ou do manto. Isso ficou voltou. Piteira ou do manto o Adams tem aqui para vocês, o Corpo Barra que é essa bolatinha aqui, como eu falei, o principal material deles é o vidro, né, o cristal na verdade, um, um, aqui ó, uma bolinha para vocês verem os detalhes, aqui já com respiro, aqui a entrada de mangueira, perfeito. Vou botar aqui. Aqui em cima o que nós temos? O aqui ele vem com roche, né? Roche aqui, Odumã. Vou colocar é aqui para vocês. Tá? Rochezinho do Oduman. Uma borrachinha de roche, um pratinho, que a primeira vista assim ele é meio esquisitinho, né? Um flatzinho assim. Mas eu vou mostrar para vocês a funcionalidade dele. O abrilho do molho é montado com colocando o pratinho aqui desta maneira, certinho? E a dextrose. stand né? E a Dall-Stand já é também o encaixe de rocha. Então, pronto, esse aqui é o abrilho, o corpo dele completo está aqui, né? Faltando só a mangueira, você não precisa de mais nada para fumar além do Roche. Então ele é uma bíblia que já vem completinho para vocês. Então tá aqui o né? só simplesmente colocar água, preparar o rocha e tá aqui prontinho para vocês. todas as peças desse narv, mas o que é mais importante agora é realmente a funcionalidade por completo. né? Primeiramente falando do fluxo, esse narv tem um fluxo muito, muito, muito leve. O principal fator que eu diria é o difusor. O difusor justamente por é, fracionar essas bolhas, deixar é, mais fácil essa puxada, justamente quando você pra, fraciona o é um pouco de física isso, né? A quantidade, o volume de ar que você tem que mexer, a força que você tem que fazer, a força que você tem que exercer, a pressão que você tem que exercer para movimentar esse ar é muito menor justamente porque você está fracionando as bolhas. Então são bolhas menores, não é uma bolha grande que você tem que é, movimentar uma grande quantidade de ar, um grande volume de ar, um grande volume de água para conseguir puxar é, a fumaça. Aqui você está puxando de uma maneira muito mais fácil por causa desse difusor. O conduinte ser um menor não, acaba não atrapalhando tanto, talvez se não tivesse esse difusor ou fosse um nargue maior isso atrapalharia, mas nesse conjunto, né, no conjunto completo, acaba que não atrapalha, fica realmente muito tranquilo e a puxada é muito, muito leve. Na minha opinião, mais leve que o normal. Né? Eu não gosto é, de um NARG tão leve, dá para você desrosquear, o respiro, o difusor, então pode deixar um pouquinho mais pesado, diminuir a quantidade de furos, tem algumas é, opções para você deixar mais pesado. Mas falando no narco completo, como ele vem, eu não gosto é, do fluxo dele, justamente por ser muito leve. Se você gosta de fluxo muito leve, realmente como se você estivesse respirando, porque é isso que acontece para mim, eu acabo não sentindo que eu estou fumando, né? aquela realmente a sensação de você estar tá fumando algo. Aqui você acaba tendo um respiro tão leve que parece que você está respirando. Não faz barulho, não faz nada. Isso diferencia na quantidade de fumaça? Sim e não. Por quê? quando, quando o Narg tem um, é, um fluxo mais leve, você consegue puxar mais fumaça numa quantidade menor de tempo. Então isso pode aumentar é, a quantidade de fumaça, mas não algo que seja, meu Deus, uau, isso vai diferenciar muito. né? Sempre que a gente fala de quantidade de fumaça, você tem que entender que no narguilé o principal fator é a sua montagem, né? o roche que você faz, o alumínio, a essência que você está usando. Esse é o primordial. Os narguis em si não tem essa questão de dar mais fumaça ou menos fumaça. Vai ter uma diferença de um nargui para outro, de acordo com é, o fluxo, é, o tamanho, mas não é algo que você realmente consiga notar é, com a facilidade muito grande e na minha opinião vale a pena ou não vale a pena é, o Voyage da Oduman? É, na minha opinião vale muito a pena de acordo com o que você está buscando, para primeiro Narg, para você ter um, um Narg, você só tem um Narg, você vai comprar o seu primeiro Narg ou é, você quer o seu primeiro Narg pequeno ou enfim, é, para o primeiro Narg desse estilo eu acho que não vale a pena porque é um nargo um pouco mais difícil de se utilizar, é um nargo que requer um cuidado um pouco maior justamente pelo seu material, que qualquer queda, qualquer... É, né, na hora da lavagem, bater na pia, pode quebrar e aí, se quebrar você perdeu o nargo inteiro, né? Não, você consegue achar o vaso depois, mas o vaso é basicamente o nargo inteiro, provavelmente vai valer a pena comprar outro do que comprar esse vaso, então é um narco um pouco difícil de se cuidar, em compensação é tranquilo de ser lavado, justamente porque ele é um corpo inteiriço e também por causa da funcionalidade do prato. Né? Esse prato é um prato que você não consegue colocar outro prato nesse narco, porque vai bater na mangueira, provavelmente o encaixe na hora de você rosquear não vai dar certo, é, o furo dele também é muito pequeno, então você teria que ter um prato... Menor, senão ele ia cair. É... Isso torna um pouco difícil de você utilizar ele como seu cenário principal. Né? O carro não pode cair, não é um nargue bom para rolê, na hora de ficar passando a mangueira não é bom, então se você fuma com a galera também não é interessante. Então é um nargue se você quer algo diferente na sua coração, se você quer ter um nargue pessoal para só você fumar, é... você viaja muito e quer ter um narco que você consiga levar. É... Para outros lugares, para você fumar, para você degustar a sua essência, é um NAR que eu muito e é um NARG muito bom. A qualidade dele, os materiais são incríveis. Mas para um NARG inicial, para o seu primeiro nargue, ou para um NARG de rolê, ele não vai te atender muito bem. É um NARG que realmente vai dar muito mais trabalho do que todas as qualidades que ele entrega. Beleza? Então estou finalizando mais um vídeo por aqui. É, eu agradeço demais quem assistiu até o final. É, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve por favor, isso ajuda bastante. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, né? aqui a gente tem um conteúdo semanal aqui no canal. Então, toda semana sai um vídeo para você ver, para você aprender mais sobre essa cultura. É, para um contato mais direto, para conteúdos diferenciados, para qualquer dúvidas, perguntas, segue lá a gente nas redes sociais. Vai estar tá passando aqui embaixo. É, temos o Facebook, o Instagram. Lá você pode é, mandar mensagem para gente, ter um contato mais direto, entrar em contato para qualquer coisa, é, tem um conteúdo diferenciado lá também, então segue a gente que vale muito a pena. Lá a gente também sempre posta quando sai vídeo novo, making off e tal, então você não vai perder nada, dá like nesse vídeo, chuva de like, explode, explode de like esse vídeo, isso vai ajudar bastante a gente a sempre estar tá crescendo, estar tá conseguindo trazer conteúdos diferenciados para vocês. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, pergunta, é, sugestão de vídeo e vamos nessa. Acompanha nós, tamo junto!